O Jeff e aí, gente, eu todos muito bem-vindos. É, o cara está fazendo barulho, para, Guri! É o um bigodão na área e, cara, sim! Hoje eu tô aqui na casa do meu amigo Flex Power e a gente vai passar, eu vou passar, né? Eu não posso dizer ainda mais Dos restantes, eu não posso dar spoilers de quem mais vai vir aqui, mas muita gente viu o último vídeo que o Flex postou, né? Que eu tava lá, que eu apareci no vídeo dele, ele subindo meus troféus. Essa não é a casa oficial dos youtubers de Clash, mas enfim, vai ser a casa onde a gente, os youtubers de Clash, vamos passar o verão, vamos passar a temporada de verão aqui. Claro, gravando muito vídeo Cara, se divertindo muito, vai ser muito Top, né? Então comenta aqui embaixo, quero saber Quem que vocês queriam ver aqui na casa, né? Na casa do Flakes, na temporada De verão, dos youtubers de Clash Royale Agora já mudando totalmente de assunto, cara Eu queria falar sobre o fato de que o Flakes Gravou subindo os meus troféus E mano, sim, o Flakes fez aquele vídeo Quando eu tava tomando banho, né? Ele me deu De presente, né? Desafiante 1, eu já tinha Pego já, atualmente eu sou da Desafiante 1, e cara, muita gente pensou Que no vídeo que eu postei, no mesmo dia pegando a Desafiante 1 um, e desci no mesmo dia Muita gente pensou que o Flex que subiu pra mim E eu gravei vídeo dizendo que tinha sido eu, mas Não existe nada disso, né? Eu que subo meus troféus Eu que tenho minha conta, eu que tenho meu canal Então, enfim, aquele vídeo que o Flex fez Foi só daquela ocasião e não Passa disso, beleza? Pro um vídeo não ficar Só nisso, vamos jogar uma batalha aqui que eu Quero mostrar pra vocês, um deck que o Flex Me passou e eu tô subindo muito troféu Altamente com esse deck, beleza? Desce aqui embaixo e deixa seu like, porque esse vídeo bater Muito like, cara, o Flex vai participar Aqui, eu vou trazer o Flex em vídeo, vamos fazer um um monte de vídeo aqui junto Então explode aqui o botão do like Que vai ser muito top E também se inscreva no canal se você aí não for inscrito ainda Beleza? Bora então galera pra primeira batalha aqui com o um deck que o Flex me passou E vocês vão curtir aqui o deck Vou tentar passar algumas dicas, né? Que na verdade eu tô aprendendo ainda a jogar com ele Mas enfim, eu tô tendo um bom suporte, não é mesmo? <risos> enfim, curtiu uma batalha aqui Vamos ver, tamo jogando contra o Matador Nível 12, mano Beleza Matador, vamos ver, cara É um deckzinho aqui, né? De Mineirinho Miner control, não é mesmo? E cara, eu não sou tão bom com mineiro assim, mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos começar colocando o mineirinho aqui, já tacou os guardas, mano, guarda está sendo bem usado atualmente. Beleza, vou tacar o veneninho aqui para pegar nessa galera toda que eu acho que vai dar bom, cara. É porque assim, galera, o nível das minhas cartas não são tão bom. Ó, o cara também tem mineiro aqui, vou ter que dar um jeito de parar essa galera. Calma aí, tá aqui os morceguinhos aqui, mas os morceguinhos ele tá com eles então ferrou muito. Beleza, não vai dar... Tanto dano assim, foi tranquilo, foi tranquilo. Matador, nível 12, chamado. Para, cara! <risos> maneira aí, maneira aí, tranquilo. Cara, Valkyria, já aqui. Vou ser obrigado a fazer o seguinte: vou tacar o um mineirinho aqui pra defender a minha torre. Porque Valkyria. Muita vida, então ela ia, iria bater Muito aqui na minha torre, eu não quero dano de Valkyrie Porque Valkyrie ainda também dá um daninho Chatinho, beleza? E é um deck de cabana Cara, como vocês estão vendo aí, cara É um deck muito legal, né? Diferente, também não sou Acostumado a usar cabana, mas se o Fulek diz que é bom Então tá falado, tranquilo Botamos a nossa cabaninha aqui em cena, botamos em jogo Aqui, tranquilo, agora vamos fazer o seguinte Calma aí, calma aí, Elixir Elixir, filho, coopera Calma aí Tranquilo Mineirinho eu até ignorei aqui Porque assim, ó Mineirinho não dá tanto dano Quer dizer, o cara não deve ignorar Mas enfim, eu ignorei porque seria a melhor opção E eu não teria elixir o suficiente Agora vai dar muito, muito dano lá Beleza, ele tá com os bárbaros Mas mesmo assim conseguimos dar bastante dano, cara Agora o seguinte, a gente vai fazer Vamos colocar o veneno Porque não tem muita coisa pra fazer aqui, né, cara? Vai ser o venenão aqui Tá tarde demais Eu vou até atacar o mineirinho Ai, mineirinho, chega logo, filho Beleza, o mineirinho chegou Mas assim vai dar um daninho E um zapzinho só pra parar isso aqui Tranquilo. O interessante é que a gente tirou bastante, bastante dano da torre dele, então tô, tô feliz por enquanto, cara. Por enquanto tá indo tudo certo. Agora a gente vai fazer o seguinte, cara. Calma aí, vamos ver o que esse cara vai vir aqui pra cima da gente. Ele vai vir com um combo pesadão aqui pra cima da gente. Mega cavaleiro aqui na cabeça. E, cara, acho que a gente vai conseguir cauterar isso aqui numa boa. Calma aí, calma aí. Não vamos nos precipitar, não é mesmo? Tranquilo, o cara achou que ia dar muito dano ali Mas ele acabou se ferrando Calma aí, Mineirinho aqui E Poisonzinho aqui pra ele Enfim, é Ai, Mineirinho, tu podia ter focado em Mineirinho Caramba, cara não falei pra vocês Eu não sou muito acostumado a jogar com Mineiro E se ele ficar atacando esse Mineiro aí Ele vai me complicar a vida, cara Eu não quero Calma aí Ai, meu Deus Tô sentindo treta Tô sentindo treta Mas beleza, tá muito de golpe igual, igual essa partida E tá bem acirrada Esse cara realmente é um matador, bicho Beleza Mineirinho de novo E Poisonzinho lá Tranquilo, mineirinho focou O veneno, será que leva? Beleza, se não levar o Zap, leva agora, mano É nossa, cara Pode chorar aí, nosso Zapzinho vai levar lá E ganhamos essa aqui do Matador Boa, cara Mas essa foi nossa Bora então pra segunda batalha aqui E vamos ver com quem a gente vai jogar Vamos jogar contra o Azi Do clã Castle... Castleback, sei lá Tem que fazer uma aulinha de inglês, tá tô precisando Tô precisando Beleza, vamos começar com cabaninha aqui, né Sempre vamos começar com essa cabaninha aqui Porque igual É uma carta chata É cabana, mano Cabana é uma carta chata Nunca usei, tô usando agora Mas beleza, mago elétrico aqui Por causa desse dragãozinho infernal aqui Vai dar bom agora, mano, vai dar bom aqui, calma aí Tacou bruxa ali Tranquilo, vou fazer o seguinte, já que eu taquei o mineiro lá Né, eu não esperava que ele tacasse essa bruxa aqui Me precipitei um pouco Por isso esse veneno, mano Mas acho que o veneno ainda vai acabar dando bom aqui Beleza, um hitzinho só da bruxa Então tá valendo, cara Nível 12 também, bicho o Azim, nível 12 e eu tô só jogando com um cara gemado. Olha o Supercell, regula esse negócio direito, porque tá complicado assim desse jeito. Tranquilo, ó, gigante nível 11. Olha, o pessoal me chama de chorão, cara. Mas, mano, eu jogo com um cara que tem carta... O meu gigante acho que tá nível 7 ainda, sei lá que, que nível que tá. Tá muito bem maupadinho, muito bem maupadinho. Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos tacar o magnético aqui, de posição que não acerte, que não, quer dizer, que não fique no foco. Mano, a gente vai conseguir ainda parar esse gigante dele, isso foi muito bom. Conseguimos parar aqui, mega né, cavaleiro na frente, e agora, mano, eu quero ver o que esse cara vai fazer pra, pra parar tudo isso aqui, mano, porque tá tudo vivo ali, tá tudo muito bem vivo ali, e o mineirinho aqui, beleza, beleza, acaba com o seu... Beleza, mano, agora vamos dar muito, muito dano Vai chegar os morceguinhos lá E os morceguinhos vão, mano, Começa essa torre viva, bicho Agora foi muito bom, mano Essa Valkyrie aí não vai, não vai dar pra nada, querido Calma aí, calma aí Beleza, cara E ainda conseguimos levar com a hora de primeiraça a torre dele E já vamos começar já no outro lado aqui Porque esse deck aqui, né, o negócio tá fantástico, mano Tô gostando, tô gostando, mano Esse deck aqui tá dando pra subir bastante troféu aqui com ele Beleza, então, vamos colocar a Bruxa Sombria aqui atrás, né ah, esse cara já começou com o gigante de novo aqui Ah, esses morceguinhos aqui, ferrou, ferrou Tranquilo, o mago elétrico pelo menos mudou o agro ali Então não vai ser tão ruim assim como eu esperava que fosse E o meia cavaleiro aqui pra acabar com a raça dessa galera aqui Tranquilo, a nossa bruxa sombria conseguiu ler Mano, por que, que o cara tá com exército de esqueletos pra defender? Isso é uma coisa que eu não entendo Exército de esqueletos pra defender de meia cavaleiro Será que a galera que não entendeu ainda que meia cavaleiro dá dano em área, mano? Não funciona isso para, para que tá feio, bicho Calma aí, calma aí Que agora eu não sei o que, que eu taco aqui Se eu tá cabana, vai cabana mesmo aqui mesmo Vai acabando aqui mesmo, aqui mesmo Super certo, né? E agora os caras vão fazer um combo forte aqui pra cima de mim Quer ver? Ai, ai, ai <risos> Veneninho aqui, tomara que pegue em tudo Eu acho que tá pegando em tudo, né? Porque, cara, eu nunca sei por causa da sombra, o cara nunca sabe Beleza, falta 4, 3, 2, um, e, e conseguimos levar essa duazinha nível 12. Chora-se! <risos> Obrigado, meu querido. Mas ganhamos essa: 4.012 troféus. Ufa! Olha, já com um deckzinho novo, não é muito fácil, eu tô muito acostumado já com o meu deck de P.E.K.K.A. E Mega Cavaleiro. Mas enfim, é um deck muito top. Então testa, eu vou deixar o link aqui na descrição, né, mano? Direta, deck diretamente de Flex Power aí pra minha conta aqui. Ele tá me dando maior força aí com isso. Então é isso aí. Deixa o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês e valeu! Valeu! Valeu, não tampa tudo a tela aqui Agora vai tampar, não tampa, não sei porque Tchau